Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, eu sou Caio Nobre estamos de volta com mais um vídeo aí de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso, depois da nossa análise completa aí que vocês puderam conferir com o convívio, chegou o momento da gente trazer aqui pra vocês, pessoal, um comparativo entre as versões de Playstation 5 e Playstation 4 do Horizon Forbidden West, sim, eu tenho meu Playstation 4 base aqui até hoje, eu instalei o jogo, trouxe aqui pra vocês alguns comparativos que eu fiz, alguns vídeos que eu gravei e tal, então, se você está curioso, Poder ver esse negócio aqui com a gente aproveita e poder deixar o seu likezinho se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal a regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e sem mais delongas pessoal eu vou fazer o seguinte primeiro eu vou rodar dois segmentos aqui um do PlayStation 4 e outro do PlayStation 5 o mesmo trecho em ambos os vídeos aqui para vocês mais ou menos ali um minuto e tal para vocês verem individualmente cada um deles em execução rodando o Horizon Forbidden West aqui e depois eu vou trazer uma outra parte com as telas divididas mostrando o console de um lado e o outro console do outro para a gente poder fazer essas verificações aqui e ver essas diferenças gráficas entre eles tá então confiram aí primeiro os dois segmentos e depois eu volto para a gente poder assistir juntinho aqui esse outro vídeo fazendo um comparativo entre as duas versões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 Pois é, meus amigos, estamos de volta aqui e eu já estou com minha tela dividida, mostrando para vocês o da esquerda rodando no Playstation 5 e o da direita rodando no Playstation 4. Vale ressaltar, pessoal, que no Playstation 5 eu deixei rodando no modo desempenho, onde nós podemos jogar o jogo aí a 60 frames por segundo e ele reduz um pouquinho a qualidade. Enquanto no modo fidelidade ele rodaria ali a 4K nativo, no modo de desempenho a gente tem uma pequena queda de resolução, onde o jogo Vai ali basicamente para os 2K E no Playstation 4, como eu tô rodando no base O jogo ele tá rodando a 30 frames ali Na resolução que o Playstation 4 base aguenta, né? Tadinho Mas vocês vão ver, cara Que mesmo com um hardware inferior ao Playstation 5 A Guerrilla, ela fez mágica com essa versão do PlayStation 4, porque o negócio ele tá muito da hora e eu tenho certeza que a galera que tem um PS4 vai poder aproveitar bastante desse jogo sem nenhum problema. Então bora lá, pessoal, ó, vou começar a rodar o videozinho aqui. Eu fiz uma gravação de ambos, é basicamente do mesmo trecho, tentei replicar ao máximo a movimentação, tudo que eu faço em um no outro, para justamente a gente ter essa comparação e a gente pode ver logo de cara, mano. A questão das texturas, principalmente, questão de serrilhados, cores, iluminação... A parte aqui, por exemplo, do Playstation 5, que é a da esquerda, a gente pode notar que as cores, elas estão mais vivas, elas estão mais nítidas, mais suaves, vamos dizer assim, né? Se a gente reparar, por exemplo, nessa versão do Playstation 4, a, a questão dos gráficos ali, ó, nas pedras, nas folhas, até mesmo nessa vegetação, na grama, naquela plantinha que a gente vai pegar, aquela questão do serrilhado que a gente sempre comenta aí nos jogos de PC, né? que tem o anti-aliasing e tudo mais, inclusive a gente usa o DLSS aí da Nvidia nos jogos de PC para poder fazer essa suavização, ah, o serrilhado não saltar, não saltar tanto aos nossos olhos assim e o negócio ficar mais bonito. A gente pode ver que no PlayStation 5 traz sim essa grande diferenciação, mas no PlayStation 4, cara, não fica atrás, porque o jogo ele também, como vocês podem ver aí, né, tá rodando agora para vocês tá muito lindo, velho. No PlayStation 4 base eu não consegui fazer testes, pessoal. No PlayStation 4 Pro porque eu não tenho esse console aqui, então eu não, então não posso constatar para vocês, não posso passar para vocês aqui como é o desempenho no meu caso, né? Nos meus testes nessa versão do console por eu não possuir. Mas, cara, a experiência que eu tive aqui com o PlayStation 4 eu tô gravando para vocês aqui, ó. O que eu gravei, na verdade, foi um pequeno trecho de gameplay e eu joguei a mais do que isso aqui, entendeu? Eu fui um pouco mais além jogando no PS4 para justamente testar o desempenho do console em algumas situações que tem mais inimigos, uma situação assim que o mundo ele se expande mais. E olha, eu preciso dizer para vocês que o PlayStation 4 ele realmente faz um trabalho assim primoroso em rodar esse jogo, porque ele não é leve, cara. No PlayStation 5 a gente pode ver que ele roda de uma maneira bem suave, né? Tanto é que tem essa diferenciação. No PS5 a gente tá rodando a 60, no PlayStation 4 a gente tá rodando a 30 frames por segundo. Essa parte da água é uma parte bem interessante. Vocês vão ver uma grande diferença agora, principalmente quando a gente foca no rosto da Eloy, ó. Eu vou até deixar ela aí um pouco mais pra frente. Eu vou pausar num trecho específico para que vocês possam ver. Assim que eu viro a câmera de frente, ó, a gente pode perceber aqui, deixa eu até dar uma pausada rapidinho para vocês verem, ó, que no PlayStation 5 a gente consegue ver debaixo d'água de forma mais nítida o rosto de Eloy aqui do que no Playstation 4 base, as cores elas estão um pouco mais escuras e tal, enquanto no Playstation 5 elas estão mais vivas, vamos dizer assim, né? Isso é aquele trabalho de renderização que é um pouco mais complicado pro Playstation 4 base, tadinho. Mas, ainda assim, mesmo debaixo d'água, que tem um gráfico estonteante no Horizon Forbidden West, cara, o Playstation 4 ele não faz feio, de forma alguma, ele tá muito bom, tá rodando super bem. Dando continuidade aqui ó... A gente tem mais alguns trechos para poder mostrar. Eu fui um pouquinho além, tá? Para poder chegar numa batalha contra um inimigo, para a gente poder ver isso também acontecendo, porque ali envolve mais partículas, envolve mais movimentos, maior rapidez ali, né? Na movimentação por, da, da Eloy por conta da questão do combate em si. Então, assim, vocês vão ver que também flui de uma forma belíssima no PlayStation 4, mas. Aí, ó, essa parte da vegetação que eu tava comentando agora há pouco, ó. Quando tem muito verde e salta aos olhos, a gente se aproxima mais da questão ali das pedras e tudo, a gente consegue ver essa diferenciação na questão dos serrilhados do jogo, que no PlayStation 4 eles saltam mais, entendeu? Fica um pouco mais, digamos, fica um pouco mais esquisito, sabe? Ali no PlayStation 5 a gente pode ver que o negócio tá um pouco mais nítido, tá bem mais suave na real. Essa é uma área, por exemplo, que a vegetação ela se abre, a gente tem um conjunto maior de cores ali no meio, vegetação mais abundante, a gente tem a praga ali se espalhando também, a gente tem um contraste de vermelho maior e a gente consegue ter essa percepção que no Playstation 5 realmente a parada é bem mais suavizada, é bem mais nítida, principalmente por conta do poder gráfico desse console, né pessoal? E aí ó a gente tá chegando justamente na parte de uma batalha né? Que a gente enfrenta um dos primeiros inimigos do jogo Então assim pessoal, eu peguei cenas assim que não tem nenhum tipo de spoiler assim, Não tem cinemática nem nada disso contando algo da história pra vocês Então, Vocês podem ficar tranquilos, entendeu? Que é realmente bem o início do jogo Cenas que nós fomos permitidos mostrar pra vocês aí Inclusive na nossa análise completa que a gente fez com o pessoal do Combo Infinito, Tem trechos dessas cenas aqui que vocês estão vendo lá também Aí nessa parte desse segundo inimigo, ó, eu acabei morrendo no trecho do PlayStation 4 e eu fiz um pequeno corte justamente eu poder juntar ali uh, os dois vídeos no mesmo momento para vocês verem um comparativo que eu faço logo depois. Mas aí, ó, como vocês podem ver, cara, até mesmo nas batalhas, né, que tem mais movimentação, rola mais efeitos e tudo, o PlayStation 4 ele roda direitinho, cara, mesmo que travado a, 60, a 30 frames no caso, né, que tá rodando a 60 é o PlayStation 5. Play 4 ele roda muito bem. Nos 30 frames por segundo. E aí agora, para poder finalizar esse videozinho, né? Que isso aqui já tá no trecho final dele. Eu fiz um comparativo das duas heróis nas duas versões do PlayStation aí para a gente poder ver essa questão da iluminação, da nitidez da personagem e tal. E a gente pode ver aqui, ó, que realmente no PlayStation 5 nós temos mais com as cores mais vivas. A gente tem um cenário mais nítido, mais suavizado. O serrilhado ele não salta tanto aos olhos como a gente pode ver, por exemplo, aqui no PlayStation 4. Ó, se vocês pegam essa construção logo atrás aqui é possível notar sim a vegetação aqui com um serrilhado mais aparente, mas de todo modo pessoal, de verdade, essa versão do Playstation 4, como eu disse antes, a galera da Guerrilla eles fizeram um milagre, velho, porque o negócio tá rodando muito bem assim, tá muito da hora e o Horizon Forbidden West, ele é um jogo que evolui muito no quesito gráfico se comparado aí. A Horizon Zero Dawn, que é o seu antecessor e tal. É uma coisa, assim, admirável. O PlayStation 4 base ali, nosso querido guerreiro, né? Que tá aí vivão até hoje rodando esses jogos. O God of War Ragnarok, por exemplo, é um que também vai chegar a PlayStation 4 base. Eu fico muito feliz de ver... Que eles estão fazendo essas adaptações assim, pra que esses jogos, tanto Horizon Forbidden West, como God of War que tá vindo aí, cheguem em mais jogadores e mais pessoas tenham a possibilidade de jogá-los, entendeu? Muito interessante, gostei pra caramba desse desempenho aqui do Playstation 4, é uma parada que eu tava muito curioso pra poder trazer aqui pra vocês também, e colocar as minhas mãos, né, testar, ver ali em primeira mão como é que esse negócio tá rodando. A Guerrilha tá de parabéns, pessoal, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado aí também, comentem aqui embaixo agora, o que vocês acharam desses comparativos aqui entre o PlayStation 5 e o PlayStation 4? O que vocês acharam dessas duas versões com base em outros vídeos que vocês já devem ter visto aí no YouTube afora? Mas deixem aqui as suas opiniões, cara. É muito importante pra nós, eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueçam novamente de deixar o likezinho, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque teremos muito conteúdo de Horizon Forbidden West pra vocês aqui nos próximos dias. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Pra todos vocês aí, até mais... É, vamos, galera!